Caramba! Foi? Sorriso maroto. Sorriso maroto pra mim? O que, que é eu... sorriso maroto pra mim? Sorriso maroto... O meu, meu primeiro contato musical mesmo, onde eu comecei a... a, a, a ouvir música com, né, com, com, com outro ouvido, foi na capoeira. Meu pai canta, toca violão, então a memória musical que eu tenho Viva em mim é meu pai, é o som do violão dele e a voz dele cantando. Minha mãe tinha piano em casa, eu ficava brincando no piano. Eu comecei a aprender, a aprender mesmo teclado, piano, eu comecei com 8 anos de idade. Nessa época, na minha infância, na minha adolescência, assim, dos 12 aos 16 anos, eu fiz muita capoeira, eu amava capoeira e foi aí que eu conheci um pandeiro, um atabaque. Eu já gostava muito de música, eu já gostava muito de samba, só que eu não tocava nada. Aí, é a partir da capoeira que eu passei a me interessar nas instrumentações. Eu não consigo passar um dia sem escutar música. Então, música é... Na minha vida, além de ser o meu trabalho, é uma coisa que me agrada, me acalma, me emociona. Eu acho que eu não consigo nem resumir em uma palavra. É muito para resumir em uma palavra só. A nossa história é muito louca. Se você for olhar a história de vida de cada um, não era pra gente se juntar nunca. É porque eu nasci em Rio Bonito e Macaé vim fazer a faculdade, né? O Cris e o Fred moravam perto, mas quando o grupo começou mesmo, o Fred já, já, já se mudou, já estava em outro lugar. O Bruno morava perto do Fred, numa outra situação que depois não morava mais perto. O Vinícius era da Ilha do Governador. E o Acaso acabou nos juntando pra tocar junto e viver de uma coisa que, que hoje é, um, é uma realidade, cara. É muito louco isso, porque não é um grupo que foi montado né, a partir de uma amizade, de, um, de uma coisa que já tinha construído antes, ele se construiu em cima do palco, numa, numa vontade de fazer a galera curtir aquele momento. E é, a gente está aí, fazendo a galera curtir até hoje. Por incrível que pareça, embora não se conhecessem antes, né, um era amigo do outro e assim foi surgindo, eles têm uma unidade muito forte, muito forte. Um outro sintoma é a alegria, é no avião, na van, no hotel, no camarim, sabe? Estão sempre brincando, alegre, Você dificilmente vai, vai vê-los tristes. E a unidade é muito, muito, muito forte. Eu costumo dizer que se você criar um problema para um, você criou para todos eles. A amizade, o respeito que a gente tem. Acho que se formasse um grupo, como a gente vê por aí, chama um, chama outro, não aconteceria. Acho que da maneira como aconteceu, faz com que a gente, para gente, lógico, sejamos únicos. Se vocês repararem, a gente está sempre brincando. Eu, então, tô sempre brincando, mexendo com um ou com o outro no palco. Durante o show, falo uma coisa no ouvido de um, aí o outro ri. Às vezes uma coisa não tem nada a ver, é uma coisa que eu vejo no público. O Sérgio também vem do meu lado e fala no meu ouvido, aí a gente... Cara, eu me divirto. Escolher um momento nesses 15 anos é uma pergunta muito difícil. Difícil porque as coisas foram gradativas, foram acontecendo de pouco em pouco. Nada chegou pronto, nada caiu do céu, a gente não, as coisas não aconteceram do dia para a noite. Então, cada momento que alguma coisa se mudava, que se renovava ou acontecia, foi muito importante. E se aquele não tivesse acontecido, não teria vindo o seguinte. Eles vieram e vieram galgando, subindo degraus devagar, foram evoluindo como artistas, como músicos, e o negócio foi andando, andando, andando, e hoje é uma máquina, como eu gosto de falar, que é o sorriso no mercado. Se tornou-se um grande artista da música popular brasileira. E o fã, cara, ela, ela, ele é tudo, cara. O fã é tudo. Ele, a gente faz música pensando nele. Eles que motivam a gente quando é, a gente tá um pouco mais né, cabisbaixo. É o sorriso deles que motiva a gente a, a cantar, a se entregar. Eu acho que a energia do, do público acho que te deixa em outro, um outro patamarca. Dependendo da, da música que seja, o público vem, de, vem com uma energia tão forte, tão grande, que aquilo é sentido lá em cima do palco, você sente a energia do público. Fazer o que você gosta, você mergulha na música, você se transforma, né? você vira a música. Você não é mais aquela pessoa, às vezes... Você fecha o olho, você escuta a galera que tá dentro da música também, é tudo uma coisa só. Tudo que a gente sempre faz é pensando nesse momento, no palco, no show. Eu trabalhei com muito artista na minha vida, assim, de vários gêneros, né? Vai de Marisa Monte, a Paralamas, Legião Urbana, é, Negitude Júnior, Arte Popular. Então foram gêneros os mais diversos e o sorriso ele é, eu sou eu particularmente sou muito agradecido a eles e, e a, a minha gravadora também agradece a eles porque eles é, proporcionaram a possibilidade de se fazer de se testar as coisas e de saber se o público ali na frente ia gostar então essa essa isso a isso eu sou muito grato a eles porque eu consegui crescer junto com eles de verdade a gente pensava muito igual, na hora de brigar, brigava com muito respeito, é, porque estava se brigando por algum, algum resultado. Então eu, particularmente, sou extremamente agradecido às chances que eu tive com o Sorriso de me evoluir como selecionador de repertório, como diretor artístico, que é a minha profissão. Então eles me ajudaram a crescer na minha profissão e eu espero ter ajudado que eles, a eles a crescerem na deles. Acho que sim. É, pelo que eu acompanhei, eu acho que não só ajudei, como eu pude testemunhar esse crescimento deles. Sorriso maroto. Um sonho. Eu vivo nesse sonho todos os dias. Porque eu subo no palco e eu vejo aquela multidão cantando. Às vezes custa cair a ficha que é a realidade. Eu conheço o Bruna 20, conheço o Cris a 17. O grupo tem 15. Entendeu? Então, é uma família. Eu tenho orgulho da minha banda, sabe? Eu tenho orgulho do, do meu grupo. Eu tenho orgulho das músicas que a gente faz, eu tenho orgulho do disco que a gente faz, sabe? Eu tenho orgulho do, do, do nosso público. Às vezes a gente mostra DVD e o pessoal fala assim, pô, o público de vocês, eu falar o meu público é... Fungo mesmo, a galera, é, é quente. Eu tenho orgulho da minha rapaziada, eu gosto. Às vezes a gente chega nos lugares que tem uma porção de artistas, etc., etc., quando a gente chega, que causa um impacto, quando as pessoas vêm eu me orgulho falou falo, porra, chegamos. Respeita, porque a gente suou para chegar até aqui. Sorriso Maroto é tudo que eu pedi a Deus. Né? E Ele me deu. Eu tô tão feliz com o que o Papai do Céu já reservou nesses 15 primeiros anos de Sorriso Maroto, que eu acho que é, é justo deixar na mão dele lá, também, os próximos 15. 30, 45 e por aí vai.